Vamos às principais notícias desta semana. A 10ª Brigada de Infantaria Motorizada encerrou seu processo de certificação como força de prontidão. Na última semana, foi realizada em Garanhuns região a Simulação Viva, método que permite que as tropas apliquem seu treinamento em combates simulados no terreno. O apronto operacional avaliou os recursos humanos e o material de emprego militar, com a certificação, a Brigada está em condições de ser empregada em missões de defesa externa. No SIGS, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, teve início o curso Internacional de Operações na Selva 2021. Bangladesh, Espanha, Estados Unidos e França são alguns dos países que enviaram militares para capacitação em operações na selva. selva! Também no SIGS nesta semana foi comemorada a Semana do Guerreiro de Selva. Eventos como a cerimônia de entrega do Facão do Guerreiro de Selva e a Marcha da Saudade marcaram as comemorações. Neste ano, uma homenagem especial foi realizada pelo centenário de nascimento do Coronel Jorge Teixeira, criador e o primeiro comandante do SIGS. O comandante do Exército, General Paulo Sérgio, visitou o Comando Militar do Sudeste, sediado em São Paulo. Ele também percorreu organizações militares em Campinas e Taubaté. Em São José dos Campos, o comandante visitou a sede da Avibraz, fabricante do sistema Astros 2020. No Rio de Janeiro, mais uma turma inicia a formação no curso de Saúde Operacional na Escola de Sargentos de Logística. Durante sete semanas, os dez militares matriculados receberão conhecimentos de disciplinas como atendimento pré-hospitalar avançado, técnicas especiais para transporte de feridos em operações militares, resgate de feridos em ambiente aquático e evacuação de feridos por meio de aeronaves. O curso é destinado a oficiais, subtenentes e sargentos do Serviço de Saúde. Desde o início do curso, em 2018, seis turmas foram capacitadas, formando 116 militares. A Tenente Mariana, do Comando Militar do Planalto, é a primeira militar a vencer o Campeonato de Salto do Exército. O fato inédito aconteceu no Rio de Janeiro, no Parque Equestre da Vila Militar, durante o Campeonato do Exército de Ipismo. O feito também habilitou a Amazônia a representar o Exército no 22º Campeonato Mundial Militar de Hipismo, organizado pelo CISME, o Conselho Internacional de Esportes Militares. O Campeonato Mundial já começou e vai até domingo, dia 17. Vamos continuar na torcida pela nossa militar. Diversas organizações militares pelo país comemoraram o Dia das Crianças assim, abrindo suas portas para a comunidade. Com toda a segurança, a criançada pôde aprender mais sobre o Exército e conferir a história do próprio país, como em Porto Alegre, no Comando Militar do Sul. As crianças conheceram o museu, assistiram a apresentação da banda e, claro, brincaram muito. E no Dia das Crianças também comemoramos os 21 anos do Recrutinha, esse personagem dos quadrinhos do Exército Brasileiro que trabalha os valores e a tradição da instituição com o público infantil. Quer saber mais? Acesse o nosso site e no menu Publicações você encontra revistinhas e passatempos. E quem também fez aniversário esta semana foi o Comando Militar do Oeste, esse grande comando militar de área foi criado há 36 anos e compreende atualmente os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já está disponível o número 255 da Revista Verde Oliva. A terceira edição de 2021 destaca os 100 anos de emprego da Força Blindada no Exército Brasileiro. A revista está disponível no site do Exército. Doze filmes estão na semifinal do 6 Festival de Filmes Militares. Você já votou no seu vídeo favorito? Então corre que ainda dá tempo. Você tem até o dia 18 de outubro para votar. O filme que tiver o maior número de curtidas vence na categoria Votação Popular. E outros três filmes serão escolhidos pelo júri técnico. O resultado sai no dia 29 de outubro. O destaque fica por aqui. A gente se vê na próxima semana.